Vamos plantando na terra, o nosso pé do palá. Vamos plantando na terra, o nosso pé do palá. Vamos plantando na terra, o nosso pé do palá. Todo mundo agora vem. Oba, oba, joga um pé. Vamos plantando na terra, nosso pé. Agora, companheirada, nós vamos juntar aqui que nós vamos ler a carta da a carta do nosso encontro. Carta final da Marcha dos Povos da Cabrunca e da Mata Atlântica. Alimentados pela energia que brota do solo sagrado do povo Tupinambá e orientado pelos seus encantados que habitam a enorme e mística serra que protege a aldeia Serra do Padeiro, os cerca de 400 participantes, representando mais de 40 entidades do Brasil, América Latina e Europa, presente na Marcha dos Povos da Cabrunca e da Mata Atlântica, que teve como tema, em defesa das terras sagradas do Tupinambá, Realizado no período de 14 a 16 de março de 2014, aprendemos com o povo tupinambá que é preciso resistir para existir. Portanto, subscrevemos essa carta e, para tanto, reafirmamos e continuamos assumindo os compromissos das jornadas agroecológicas da Bahia. Reafirmamos o desejo da ampliação da teia de agroecologia como espaço de lutas conjuntas e de solidariedade entre campo e cidade. Repudiamos a postura, mais uma vez, de submissão do governo brasileiro e do governo do Estado da Bahia ao agro e hidronegócio, à bancada ruralista e à Confederação Nacional da Agricultura, através da, não, através da não regularização das terras indígenas quilombolas e impedindo a reforma agrária comercializando a biodiversidade, em especial a terra e água, elemento sagrado para os povos tradicionais e originais e simples, em simples mercadoria ou moeda de troca para parceiros interesses. Exigimos a democratização dos meios de comunicação, a imediata revisão e até mesmo a suspensão das concessões públicas de sinais de TV, em especial da Rede Bandeirante e Rede Globo. A democratização da terra com reforma agrária já, e as regularizações imediatas das terras indígenas de quilombola Um basta no processo de criminalização das lutas das lideranças. Solicitamos do Conselho de Segurança Alimentar, Conseia que exija dos governos estadual e federal a regularização dos territórios indígenas da Bahia, em especial o TI Tupinambá de Olivença, que atualmente para, passa por um intenso, um intenso processo de violação de seus direitos pois entendemos que a verdadeira segurança e soberania alimentar desses povos só acontecerá quando houver a regularização de suas terras para que possam construir seus projetos de vida. Convocamos a sociedade brasileira a se indignar com a ordem estabelecida que gera violência, insegurança, contra a cultura do medo, contra a continuidade dos saques às riquezas do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, Percebemos que é preciso romper o isolamento de muitas lutas e nos somarmos em um grande mutirão na busca por cidadania e dignidade, construindo uma unidade na luta a partir das experiências enraizadas a partir das bases. E assim, avançarmos para uma nova sociedade possível, ou como nos ensina o povo guarani, conquistarmos a nossa terra sem males. Fortalecidas e fortalecidas pela farinhada coletiva Ansiosos e ansiosas na germinação da semente de milho e cacau orgânico Plantado em mutirão E esperançosos e esperançosas no crescimento do nosso baobá Plantado nesse solo sagrado Ousamos dizer, diga ao povo que avance Terra do Padeiro, Terra Sagrada do Tupinambá. 16 de março de 2014 Assina as entidades presentes The ball, the